Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, Nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje aqui eu vou mostrar para vocês Alguns recebidos que eu ganhei E vamos ver o que, que eu recebi Eu sei que vocês devem estar curiosos para eu receber Mas eu não recebi nada demais Eu ia esperar chegar pelo menos umas duas coisinhas Vamos lá ver o que, que eu ganhei Primeiramente, gente, saindo do meu guarda-roupa Olha, eu recebi gente, esse terno ó. Eu recebi um terno preto Quer dizer, eu comprei né, mas eu ainda não paguei e Acho que eu nem vou pagar Ladrão. Tô brincando, eu vou pagar sim Porque eu não sou um apagador E eu tenho que dar um exemplo Porque esse canal aqui é de família É sim, olha aqui gente ó. Olha como que ele é Ele é bem forradinho por dentro mesmo Olha aqui Ele o bom gente, que dentro dele Vem até um pendrive de brinde Você já viu isso? Aqui ó, tô brincando gente, esse pendrive já era meu é porque eu deixo dentro dos bolsos o do terno Eu já até usei já Gente, eu ganhei também um terno cinza E o problema, gente, é que eu só comprei terno Das cores que eu tinha Então o povo vai pensar que os ternos sempre vão aumentando De acordo com que eu vou crescendo Porque terno eu como só duas vezes no ano Uma vez, olha Eu comprei esse também Olha aqui pra vocês verem Botão rosa Eu vou testar isso aqui pra vocês verem Olha, gente, ó Eu fico até parecendo sério no vídeo, né? Aqui Vesti ele e, gente, eu tenho mais um cinza que ele está sendo arrumado. Eu vou até terminar esse vídeo mais sério aqui. Fica parecendo um pastor da universal. Uma coisa, gente, que eu ganhei. Um sapato. Olha, gente. Olha esse sapato aqui, ó. Ele até brilha. Aqui. Eu ganhei esse. Já tá sujo assim, gente? É porque eu já usei. Eu fico ansioso e... Eu sou desse que grava o vídeo depois que usa, né? Isso aí não é recebido. Mas é pra vocês verem um pouco. Ó, eu vou tirar aqui um pouco da terra. Olha. Tá uma meia aqui, velho. Se você estiver sentindo alguma coisa, não é minha. Olha. Ele é dois. E, gente, eu gostei bastante dele. Eu vou até calçar ele aqui pra vocês verem. Olha, gente, ó. Como ficou. Daqui a pouco já pisa no celular e deixa o celular cair no chão, né? Minha calça, gente. Eu tô sentado e fica assim mesmo. Olha, gente. Mas olha como que ele fica no pé. Olha cada detalhe dele. Vou focar aqui mais. Isso. Isso. Olha, é porque a gente tinha é sonho de conhecer a minha perna desse jeito. Tô brincando, eu tô falando muita besteira nesse vídeo. Acho que é por isso que os vídeos não tem visualização. Uma coisa que eu também comprei na Shopee, que é um site online, que direto eu compro lá, gente, eu comprei essa pulseira aqui, ó. Ela você coloca no braço. A minha é preta, mas eu tô pegando, é só uma demonstração. Porque a minha eu já vendi, porque eu queria comprar alguma coisa melhor. E eu vendi, gente, do mesmo preço que eu comprei. Ela foi, custou 10 reais, essa pulseira. É, pulseira não, gente. Relógio não é pulseira, não. É relógio que tá escrito lá no, no site, lá. Eu tô falando pulseira aqui, gente, é porque ela parece uma pulseira e eu acabei vendendo. Aqui, ó. Ela fica assim. Ela é muito prática, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, bem de pertinho, mesmo, é, como ela marca as horas. E a minha, gente, eu também não gostei. É porque, olha, essa daqui é de Davi. Davi comprou essa daqui, gente, ó. Ela, as horas dela, ó, é tipo assim, em 3D, ó. Fica tipo assim... As horas saem perfeitinha, tá vendo? Agora é 11:40 h 40 a hora que eu tô gravando o vídeo. E ela mostra, gente, também o é, a hora mostra também o dia. O dia é que. O dia hoje é qual? 6h20. O quê? Eu gostei dela, mas, gente, a minha. A tela não é muito bonitinha assim não. A tela é uma tela apagada, a de Davi veio boa. A da minha mãe veio boa, mas a minha e do meu padraço não veio muito boa. Mas eu acabei vendendo, preferi assim Como eu vendi pra uma pessoa bem pagadora Eu já recebi também meu dinheiro, olha eu, Gente, eu comprei por 10 reais Podia vender por 12? Podia Mas eu não sou desse jeito, né? Eu também vou mostrar algumas camisas que eu ganhei Olha, gente, tá amassada Porque eu faço uma maçaroca no meu guarda-roupa e jogo Mas olha, gente, é desse jeito, ó Dá pra vocês terem uma ideia, né? a gente, esse vídeo não tá ficando bom porque eu não tô mostrando direitinho mas eu não sei porquê. Olha, olha o pano dela, é um pano bom. Eu gosto de camisa desse pano. E eu só visto social, se você não sabe. Se você quiser me mandar alguma coisa, eu só visto roupa social. Até pra dormir, viu? Esses foram os presentes que eu recebi, gente. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha divertido com esse vídeo. E eu vou postar duas vezes na semana agora. Espero que você tenha gostado, assistido esse vídeo até o final. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí. Eu assisti. E foi isso. Eu espero trazer, comprar mais coisas, trazer mais presentes para gente estar tá mostrando para vocês, tá bom? Eu espero que dessa vez vai chegar bastante coisa. Eu vou ganhar bastante coisa também. Se você quiser me mandar, é só você ler a descrição aí. Tá tudo certinho. E até a próxima. Tchau. Yeah.